Nova atualização da ANA de NPC e pra quem não tá ligado, a cada versão nova que eu faço, tipo v1, v2, v3, tals, eu refaço alguma parte do NPC totalmente. E bom, dessa vez não foi diferente, eu refiz toda a interface, eu recriei todo o código dela e tals, para ficar melhor de criar e editar para coisas futuras. E bom, foi adicionado um novo diálogo usando a interface de script. O famoso Server Form. Pra quem mexe com o script sabe o que, que é isso e tal. Também foi adicionado trocas customizadas. Já tinha aquelas trocas lá normal, tipo de villager e tal. Mas agora tem a parte custom das trocas, que você pode editar nos arquivos do Behavior e só mudar do jeito que você quiser, colocar as trocas de itens que você quiser. Tem no um total de mil para poder customizar. Foi alterada a forma de customizar skins, animações e tals. Agora são texturas separadas: tem uma textura para classic skin, tem uma textura para model skin e tem uma textura para mudar as animações, colocar animações customizadas. Eu fiz isso mais por causa de otimização, porque muita gente estava tentando entrar em mundos com o addon do NPC e só não estava conseguindo entrar. Meio que baixar mil arquivos é, é ossada, sabe? Aí agora só vai baixar somente o necessário. Aí tipo assim, se for pra colocar 10 skins customizadas, você baixa o pacote de 10 skins e é isso. Vai ter um link na descrição com todas as variações, tipo, não todas, vai ser de 10 em 10, vai ter de 10, 20, 30... Por enquanto talvez assim só esteja em 10 variações porque é, é preguiça mas eu vou eu vou botar mais vou botar mais lá arrumado também o bagulho de transferir o NPC o transfer load que tipo assim antes estava só na hora de carregar o NPC só sumia ele evaporava ele deixava de existir aí agora isso não vai mais acontecer ele vai carregar só tem um pequeno probleminha tipo assim uh, ele não está carregando essas partes de custom que eu falei Animated, Classic Skin e Model Skin. Ele não tá salvando isso. Aí, tipo, na hora de carregar ele vai ter tudo, menos esses três. Esse bug acontece mais porque eu tô usando um sistema de scoreboard, aí, tipo assim, ele não... Ele não salva scoreboard, eu tenho que arrumar um outro jeito. Agora, é, vou demonstrar aqui como é que funciona o... O diálogo. O diálogo? É o diálogo, Server Form. Assim que você pegar o Staff Edit e bater no NPC, Vai em componentes, e tá aqui ó, diálogo e interface, tem os tipos de diálogo, que é o que eu falei, e o default, que é o do NPC lá padrão, todo mundo conhece. Um detalhe sobre o a interface padrão, aqui ó, deixei até um aviso na hora de clicar, agora que eu vi, ativar e voltar, eu acho que eu esqueci de deixar em inglês, mas acontece, tá, é... Sorry, isso aqui é um aviso que se for ativar o nome pode ser que bugue, quer dizer, pode ser não, ele vai bugar. Você não vai conseguir mais editar através daqui, onde você bota o nome tal. É, então, isso não vai mais rolar, você tem que fazer isso através da própria interface default. Uh, agora voltando ao server form, assim que você seleciona ele, você tem mais opções aqui. Uh, o open vai ficar travado em, em tapa, né? Slap. Que é quando você dá um tapa no NPC, quando você bate nele. Uh, assim que você ativar o server form, ele também vai ficar imortal. Aqui, ó. Immortalite. Então, automaticamente, ele não vai levar dano quando você abrir a interface. E, bom, aqui a gente tem o start, que fica como default. Você pode mudar para outro. E aqui a gente tem as cenas que começa com uma cena default, onde a gente tem essas coisinhas aqui e dá pra adicionar mais, dá pra botar... cadê ó... Uh, é muito importante você colocar um id diferente pra cada cena, senão vai dar merda aqui você pode mudar o título, dá pra mudar também o, o body, o que vai aparecer lá de coisa Inclusive eu esqueci de um bagulhete aqui no body para poder ter quebra de linha Bom, na, na v6.1 eu faço isso, prometo Aí a gente tem buttons, são os botões Ele começa com um botão por padrão E aqui é que o bicho pega Porque você tem o nome do botão, tranquilo ah, A imagem Aí você bota o caminho da imagem, tipo Texture Barra Barra .png eu não sei se é esse. Não precisa do ponto .png, né? Tá, enfim. Uh, aqui é onde você precisa entender um pouquinho sobre JavaScript. Aqui em cima tem as coisas que ele suporta, quer dizer, não o que suporta, mas o tipo, que você pode ter como atalho para facilitar na hora da escrita. O mais importante aqui, na minha opinião, é esse Wii Start, que você pode abrir outra, outra cena dessa, das interfaces. Assim você consegue fazer vários tipos de coisa, como um diálogo, por exemplo. Uh, a gente tem Player Command, Entity Command, o Entity é o NPC, tá? Uh, player TP, TP, que você teleporta. E o Delay, que você coloca um delay assim que você clica. Essas são as funções que tem. Uh, ele deixa importado todas as funções do script como o Minecraft, então se eu quiser usar o word ponto alguma coisa sei lá, qualquer coisa ah, eu uso um minecraft ponto word, aí eu continuo eu fiz isso mais pra você conseguir utilizar qualquer coisa de script dentro do dessa interface ah, eu vou começar com um bagulho simples ah, eu vou deixar para abrir, quer dizer eu vou usar um Player... Calma. Opa. Player... Comande... Ah, letras maiúsculas importam, tá? Então se você deixar alguma coisa maiúscula que não deveria estar, tá, ele vai falhar. Ah, aqui a gente bota o comando. Tem a opção de deletar, pra caso você queira deletar o botão. Ah, mas é isso. Ah, não botei o nome certo. É claro que eu não ia botar. Ah, eu acho que é textures. Aqui Ah lá ó. é isso aí mesmo. Aqui ele já mostra como é que o botão vai ficar, então, bastante legal. E bom, deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar e aqui no default, botão. ah uh, we open. Não é isso? Calma, não sei. ah uh, we start. We start, e aí a gente bota o. Sei lá, que é o id. Aqui ó, id, string. Ah, é sempre bom colocar isso aqui ó, esse ponto e vírgula. Deixa eu botar um nome do no botão. Sei lá. Agora quando eu bater no NPC, sem estar com o staff edit ele vai abrir a interface de diálogo. E aquele negócio lá da Wii Start já me manda pra outra. Aí aqui a gente tem o body e aqui a gente tem o um botão. Aqui, ó. Um, dois, três. Perfeito! Bom, eu acho que é isso sobre o... a interface. Não tem muito o que eu possa explicar. Você tem que entender mesmo de script um pouco para poder fazer essas coisas. Quem sabe eu faço um tutorial de script agora que <risos> tem algo que usa, né? Tem um produto meu que usa script. Dá pra salvar ele também, cadê? Experimental, transferir salvar um aí eu venho aqui boto outro pay experimental transferir LAD... um aí pronto agora ele se eu bater nele ele também vai ter todas as coisas do script perfeitamente e agora indo para a parte de custom se você não colocar nenhuma textura nem nada Tipo assim, deixa só o npc puro E aqui na skin e custom Ele vai mandar esse recado aqui Falando que necessita da textura de customização E caso queira saber mais, você entra no meu canal youtube.com.br gabrielcraft Mas você pode continuar mesmo assim E vai estar tá aqui toda coisa sem nada mesmo O mesmo recado vai aparecer quando você for em model aqui. E lá em Animation também vai estar tá a mesma coisa. Uh, deixa eu colocar... As texturas... Elas vão vir tudo em zip, então é pra você pegar, extrair elas... Entrar no seu mundo, tipo assim, no mundo que você botou o NPC... Aqui é texturas... E... tacar isso pra lá. De jeito nenhum é pra você tacar no resource pack... Global, tipo assim, para você importar isso no teu próprio Mine, você tem que tacar isso no seu mundo, senão vai dar ruim, vai dar muito ruim. Aí pô, beleza, fez isso, você fecha o Mine e abre ele de novo. Assim ele recarrega as texturas, tudo e tal E bem, entrando na parte de editar o mundo, você vai ter a textura do NPC padrão. E em meus pacotes vai ter as outras três texturas. Que aí você ativa qual você vai usar. No caso eu vou demonstrar aqui todas. E bom, é só entrar no mundo de novo. Agora se eu for na parte de custom de novo. Ela vai ter um outro recado. Vai estar tá escrito outra coisa. E bom, você aperta para continuar. E vai estar tá as suas texturas. O lado bom de ser texturas separadas é que podem fazer... Packs de skin, então, tipo assim, um pack de 50 skins pra NPC, tá ligado? Vai ser, vai ser bem na hora, vai ser bem legal, quero ver a comunidade fazendo isso. Uh, todo mundo que for fazer isso, pode me marcar no Twitter. Pra quem não sabe, meu Twitter é gabrielcraft__. E é isso. Uh, bye.